Arroz do cacho e o feijão floreou Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do cacho e o feijão Esse viveiro foi criado há quatro anos atrás. Nosso objetivo era construir um viveiro que produzisse essências florestais para recuperar essas áreas e acrescentar algumas espécies também que poderiam suprir é, um pouco mais adiante, é a renda familiar de cada um. Hein? Essas espécies aqui é, frutíferas, é, essências florestais, quando elas vão para o campo, elas se juntam e se formam safra, um sapo no sistema agroflorestal. Agricultura mais floresta. Então ele vai preservar, é, entanto, preserva a mata e também você pode se beneficiar com a agricultura dentro da própria mata. Música